Hoje a gente vai fazer essa camiseta super foda Confere o vídeo Monsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seixas e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo explicando como fazer essa estampa super maneira que vocês tanto perguntam aonde eu comprei a camiseta, aonde eu acho uma camiseta igual que site você comprou, quem enviou pra vocês, blá blá blá blá blá blá Na verdade, nenhum site enviou pra mim, quem fez a camiseta fui eu com uma técnica muito, muito simples então se você do outro lado quer ter uma camiseta igual a minha confere o vídeo você vai precisar de uma camiseta, papel ou papelão, molde do desenho, tinta preta, esponjas e pincel, estilete, linha e agulha. Eu recordo o molde do desenho, deixando ele vazado. Você pode fazer o desenho que você quiser, desde que você recorte e deixe ele com os buraquinhos para poder passar a tinta. Since I met you, I am not the same. Para não sujar a camiseta do outro lado, eu coloco um papel no meio dela. Posiciono o molde vazado centralizado na camiseta e com a esponja eu vou adicionando tinta preta. Oh! para deixar os dentes da caveira ainda mais legais eu alongo eles com o um pincel até a barra da camiseta eu dobro a manga e faço três pontinhos em forma de X para deixar tudo ainda muito mais maneiro. E é isso, sua camiseta tá pronta. É isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado Se você do outro lado gostou, não esquece de deixar o seu like Porque isso ajuda muito E Cookie Monster quer é Cookie Monster, logo solta o like Pra deixar eu muito mais felizinho E poder gravar ainda mais coisas legais pra vocês Não esquece também de deixar o seu comentário aqui embaixo Porque eu adoro saber o que vocês estão aprontando aí é do outro lado É isso aí, até a próxima e falou!